O vídeo está sem áudio por questão de viadagem. Você irá se arrepender por ter me dado essa kill. Eu avisei, se prepare para sofrer, piranha. Essa é a lb tá fodida, porque tem um lissin no top e ninguém avisou ia. Lissem, otário. E agora tem um azul. Eles devem estar achando que eu sou sorveteiro. Aqui nessa porra. O pai tá chegando nessa porra, só espera. A sua vida has levado Apenas o ar. Eu poderia ter matado todos, mas eu sou piedoso, então foda-se. Fiquem vivos. Isso é contraditório, eu mandei ficar vivos. Não I know my path. My spear is restless. Shut down. LB volta por favor. Sua linda. Your team has Shut down. Onward. Without pause. Your team has destroyed a turret. Their fate is safe. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double yeah Don't Will know war. Shut down. Your team has destroyed a turret. Eu te matei como prova do meu amor, sua linda. Nem me diverti direito, bem espero que tenha gostado, não se esquece do joinha e de se inscrever no canal, tchau seus lindos.